E aí a gente gostaria de saber de vocês o que vocês pretendem, quais são os sonhos de vocês a partir dessas trocas que a gente teve, o que vocês estão sonhando é, para o projeto de vocês a partir do que a gente construiu, a partir do que vocês construíram, do que a gente construiu junto no mapa referencial e o que vocês pensam para essa rede de esse tecido é, de relações que a gente teceu aqui no grupo de mobilização socioambiental. O, o curso de mobilização socioambiental, ela é uma, ele é uma ação maior que é também, é, embora seja um, um, um curso do fazendo, a gente está dentro da rede Favela Sustentável. Então, o que que o Favela Sustentável, esse grupo maior, né, de parceiros de outras, pode contribuir nas necessidades que vocês encontraram quando vocês estavam com a gente no, no curso. Porque uh, eu, eu fiz as minhas anotações uh, e a gente falou muito sobre questão de gestão institucional. né? Então, quando vocês estiverem falando, o que, o que a gente, enquanto grupo maior, que não só é de, o grupo de mobilização, a Yara, a Mariana e a e a Amê, eu falo a rede Favela Sujetável como um todo, pode contribuir mais com a com o trabalho de vocês. Desde o primeiro dia, quando a gente foi participar do, do curso, né, que a gente estava com uma mentalidade de que a gente tinha que fazer as, as coisas acontecerem, e a gente tinha aquela, aquele grande embate de dizer que ah, o morador não contribui, que o morador não chega junto, o morador não comparece, parece que só a gente que está lutando sozinho. Então, esse curso, na troca de saberes, junto com a Yara, com a Lidiana, então a gente conseguiu entender o que, que é isso. Era uma busca, na verdade, como se fosse uma busca solitária, né nossa, de melhoria coletiva, porém ela, ela era solitária, mas aí a gente aprendeu que o sonho é nosso, não é o sonho da comunidade, mas que a gente com o tempo a gente vai conseguir transmitir para eles essa ideia e isso foi nos amadurecendo, né, tirando aquele pensamento de, de rigidez, rigidez, né, de querer ser rígido na, na, na, nas, nas falas ou nas questões né, da, da comunidade. Então a gente começou a pensar mais um pouco como a gente tem que proceder, qual é a melhor maneira, qual o melhor caminho. Então, isso tudo que a gente aprendeu, essa troca de saber de outras de, de lideranças de outras comunidades que também tem os mesmos problemas que o nosso, que é a questão da mobilização, que é sempre uma questão muito difícil nas comunidades, é a mobilização. Né? O nosso grande sonho é, é ter essa dimensão do que é travesseiro. A gente mora aqui, conhece há muitos anos, mas a gente não tem essa dimensão. 56 casas, mas quantas pessoas tem em cada casa? A gente não tem isso registrado, então a gente tem isso assim só a gente joga né um, a quantidade de pessoas e ah, tem tantos moradores e a gente quer ter isso como uma coisa é, é, palpável, uma coisa registrada, né de saber que temos 56 casas, mas temos tantos moradores em cada casa e o total da comunidade é tantas pessoas. Isso é uma coisa muito importante, porque sempre que a gente é questionado por universitários que estão fazendo algum trabalho e são referenciados para poder conversar com a gente sobre tapicheiros, perguntam sempre a mesma coisa. Quantas famílias tem? Quantas pessoas moram na comunidade? Até para eles também saberem como fazer para ajudar. Então, eu acredito que esse foi um, é um grande sonho a partir desse mapa, né? Porque aí a gente vai conhecer a comunidade mais, de uma forma mais ampla, né? Sabendo todos os pontos, cada casa, cada morador que tem. As trocas, para mim, sempre foram, acho, as trocas super enriquecedoras a gente é, ouvir a experiência do colega que ele tem em uma comunidade diferente, mas que a realidade é parecida e nunca igual à nossa, e sempre dá um man de gancho para o que a gente pode fazer. Enfim, é um, é um, a troca de saberes, para mim, é uma hora de muita contribuição, tá? que a gente contribui um com o outro. Eu quando comecei a fazer o mapa e quando vocês começaram a falar do mapa é engraçado ele me, me, me ficou muito como um legado, é, um registro de um legado porque sempre que eu mexo nele é, eu penso em lugares que não existem mais, em pessoas que não existem que não estão mais aqui e mais essas pessoas o que elas fizeram ficaram marcadas para mim, são importantes para a comunidade, talvez, é bem provável que muitas, muitos jovens, muitas crianças não conheçam, não saibam, e essa informação não chegue. Eu vejo a rede como uma possibilidade de conhecimento, engrandecimento, empoderamento a partir do, do outro. A gente vive lutando, os projetos vivem na luta para poder... para as, resistindo mesmo no dia a dia para ter uma estrutura melhor, para trazer é, mais conhecimentos, coisas para a comunidade. Eu sonho é, com a rede é, conseguindo, porque a rede crescendo, a gente cresce. É, teve um, um ensaio é, antes de fechar o projetão, de conseguir é, talvez estar tá fazendo alguma ajuda, até financeira mesmo, nos, outros, nos projetos, eu acho que isso é importantíssimo, é, é necessário. E nós que somos pequenos, para a gente é difícil escrever edital, a gente vive nadando, nadando, nadando, nadando, e vendo os, os grandes conseguindo os editais, então, talvez, o, o, é, aprender a escrever o edital, a, é, ter esses caminhos e ter algum aporte para respirar, sabe? Essa questão, desse apoio da, de construção de projeto, eu acho isso algo fundamental, né? eu acho que a gente sempre emperra nessa burocracia, né? nós estamos tentando fechar um projeto agora, e assim esse negócio chamado rúbrica, é, como que tira o dinheiro que está lá dentro daquele lugar do banco, Sabe, como que a gente faz não sei quantos orçamentos, se a gente mal consegue fazer um, a gente não sabe nem digitar direito, mexer no telefone, sabe? Então, assim, eu acho que esse apoio é fundamental. O sonho é multiplicar, né? o sonho é fazer com que é, aquelas pessoas que estão na comunidade, que não prestam muita atenção, que não estão muito, não, tão, né, não participam, né como diz o Ayuto, a gente ser multiplicador, tá levando isso para as pessoas que não têm acesso, as pessoas não participam pelo tempo, não só pelo tempo, mas as pessoas estão cansadas, acho, né de falar, falar e nunca ser ouvida, sabe? Ah, isso não vai dar em nada. Aqui mesmo, na minha comunidade, eu só eu escuto isso. Então, assim o sonho, eu acho que é multiplicar. Né? O mapa referencial, ele vem no sentido de, de é uma ferramenta forte para fortalecer esses vínculos, sabe? Eu acho que é visual, as pessoas é, conseguem perceber e, e traz memória, né? Eu não conhecia, vou assumir realmente, eu não conhecia o salgueiro antes do curso, o salgueiro mesmo que foi me apresentado, né? Em questão do mapa referencial. E aí, sentada com Denise, fazendo os mapas, eu ficava... com aquela... com aquela, aquele sentimento de... nossa, eu vivi meus 25 anos aqui... e eu não conhecia a minha comunidade antes, né, assim, o nome dos lugares, por que foi dado o nome daquele lugar, daquele outro lugar... e aí, um, Denise me, me, me falando a história, assim, né? a gente criando o mapa... ela falando... eu falava... nossa... Essas ruas foram dadas, os nomes, por, por pessoas que moravam na comunidade, e aí isso me, me enriqueceu muito, assim, culturalmente, em questão da favela, sabe? Do salgueiro, das ruas, das pessoas, e o curso me agregou muitas coisas, muito conhecimento, me deixou muito mais forte como professora, como preta, como periférica, e me deu muita gana e muita sede, sabe? De buscar mais, querer mais, ter mais conhecimento. E mais além pela minha comunidade, pelos meus. A gente nunca vai ter tudo. Mas a gente vai entendendo aos poucos quem somos nós e o que que a gente está fazendo aqui. E para Paulinha, Paulinha, todos os jovens que chegam a fazendo, não fica se sentindo culpado por não conhecer o seu local. O que dizem das favelas é que é um lugar feio. É um lugar feio, que tem gente feia, que tem é, só lugares ruins, né? que as crianças têm que ser ocupadas o tempo todo, porque senão elas estão determinadas. né? Já É como se Deus fosse um sacana. É que ele escolheu um grupo para nascer nas favelas e outros para nascer na Zona Sul. Né? E a gente não pode acreditar nisso. Então, eu espero que o curso tenha tocado vocês e dizer para vocês que foi um orgulho para a gente né, e uma felicidade estar junto com vocês nesse período. Muito aprendizado, a gente aprendeu mais com vocês, talvez, do que vocês tenham aprendido com a gente. E, a partir desses encontros, a gente criou um terceiro conhecimento, né que é a construção coletiva junto, todo o material que a gente produziu no, no, no curso, foi porque vocês estavam lá para produzir. Então vocês eram a nossa ferramenta de trabalho, né? e não o contrário, nós fizemos junto com vocês e não para vocês. Por isso é que a metodologia paulo-freiriana é, é, é dinâmica, porque ela é vivência, né? é choro, é abraço, é saudade, é caminhada. Hoje, finalmente, depois de três meses né, juntos, a gente está terminando o curso, né, hoje é a última atividade, mas a gente está se encontrando e está na rede. Então, a gente não está se despedindo. A gente está terminando o metáforo, né do curso que fez com que a gente estivesse junto três meses mais próximos. Não que a gente não se conhecesse, não que a gente não estivesse juntos. Né? A gente só ficou um pouco mais próximo para a gente foi um orgulho e um prazer estar sempre com vocês. Né? E cada dia e cada etapa que a gente estava, estava junto com vocês é sempre uma honra. Né? E Lidiane vai passar o... E Lidiane vai iniciar aí a dinâmica de hoje. Eu espero que a gente tenha fortalecido essa rede. Né, e que daqui surjam muitas inquietudes para que a gente possa se reunir, se entrelaçar novamente e dar continuidade a esse trabalho. Ao trabalho de cada um e que novos trabalhos surjam, né, que a missão de vida de vocês esteja de alguma forma fortalecida. É, a nossa missão era fortalecer cada coisa que vocês já fazem e fazem com competência é, dentro do território de vocês. É, então aqui tem uma lembrança né, desses três meses e aí a gente vai tecer novamente a nossa rede. E a gente vai tecer da seguinte forma, é, cada pessoa vai pegar, vai amarrar ali, vai se enraizar novamente aqui nesse solo sagrado. Então, gente, é, primeiramente é, foi um prazer estar recebendo vocês aqui na comunidade do São Paulo, Pessoas que vieram de longe a participar desse curso, promovido né, pela região, Rede Favela Sustentável e também ao fazer E o curso Aprendimento, né? com a troca das pessoas, com cada um do seu território. A, a, a, as aulas que, que a que a Yara nos proporcionou, também acho que a deu muita coisa para cada um, tenho certeza disso. É para mim, é mim né? eu fiquei muito feliz de apresentar para vocês o mapa físico. É, acho que é a importância do mapa físico, de cada um no seu território, é, propõe que você conheça bem a, a, o local onde você vive, e você conhecendo o local que você vive, você também vai poder transformar eles, transformar o território, né? transformar, tentar transformar as pessoas. Então, primeiramente Sim. agradecer Deus, sempre pela oportunidade de poder ter estado aqui com todos vocês, aprendi muito, muito, muito mesmo Eu com desculpa. cada um, e uma coisa que que eu guardei mesmo para mim foi uma coisa que a Yara falou o seu sonho não é o sonho de todos então a gente tem que saber é como fazer que o outro é, compre o nosso sonho que acompanha a gente com, com os nossos sonhos isso foi uma coisa que eu vou levar para a vida então aqui no caso é de aqui a gente é a entrada da estrada do Camorim, onde a gente entra pro o quilômetro do Camorim, que nós aqui tem o um supermercado Unidos, a farmácia, mais adiante tem aqui o Horto dessa Casa, que é um parceiro da nossa instituição. Aqui Ei. o Cruzeiro, aqui é o sítio arqueológico, a igrejinha e aí o Bar do Gilson, lá para cima é onde segue para entrar para o o Parque Estadual da Maciça da Pedra Branca. É muito bom. O aprendizado todo de como eu devo fazer também é muito importante, principalmente porque eu, eu estou tendo mais, é, mais algumas funções, porque agora eu, eu sou a matriarca da África das mulheres do Brasil da África né da, da, em relação à minha religião, então eu tenho que fazer realmente esse mapa. E ele veio no momento certo, em que vocês me ensinaram como eu devo fazer, né? Ela falou apenas para eu ver é, sobre a localidade, Zona Oeste. Mas ali eu comecei a juntar o que ela falou, que era uma coisa simples, e fazer uma coisa mais detalhada, que fosse mais substancial para até a gente saber em relação a casos de intolerâncias ou necessidades que todos os religiosos precisam, em relação também à, à, à situação das marisqueiras que estão numa situação terrível, então estou aprendendo. Então, é, é, são muitas informações que a gente vai tendo, então esse curso ele veio num momento em que eu estou realmente tendo aprendizado muito grande. A nossa comissão de moradores lá tenta fazer a parte dela, que cabe a ela, que faculta ela, que é tentar ajudar aquela comunidade onde a gente mora, e a gente reconhece a importância de se ter uma moradia dentro do território da Tijuca onde nós somos a única favela horizontal do lado da via principal chamada Rua Corvo do Confino. Então nós somos um embrólio aqui para o poder público porque a gente realmente provou que a gente é dono daquela terra. E a gente prova a cada dia que a gente está lá é, fazendo uso do pertencimento buscando sempre valorizar aquele que não tem como se defender. Então cada um de nós que que é da Comissão de Moradores, sai do território buscando trazer força para quem está lá dentro. E esse curso justamente me fez rever algumas coisas que a gente já sabia que nós tínhamos. Então, você, às vezes, você vai juntando o certificado, juntando conteúdo e deixando lá. E nas falas de cada um de vocês, até da doutora Piara, vocês já sabem, vocês sabem o que vocês têm que fazer. Só que vocês têm que parar pensar e rever tudo aquilo que vocês estão fazendo, e foi isso que a gente fez agora, a gente deu uma parada para refletir o que a gente estava fazendo e para a gente se fortalecer cada vez mais. Ser solidário, estar tá ajudando o próximo, uma das coisas também que eu gostei muito foi a vizinhança, se você conhece a sua vizinhança. Quando eu comecei trabalhando no território, eu só conhecia onde eu morava. Muito mal. Não conhecia a vivência no todo. É. E com isso, quando a gente fica ali persistindo, a gente acaba tendo.. trazendo várias outras demandas. E as demandas só fazem crescer. E a gente fala, nossa, às vezes a gente dá conta, às vezes não dá conta, mas sempre persistindo, né? Tem horas que jogam água em cima da gente, aí nossa chama vai ficando mais branda, né? Daqui a pouquinho a chama ressurge de novo e vamos à luta. O que eu é, conheci aqui, né, o que eu vi aqui é, foi é, a, a, a, a uma forma agora de eu me organizar mais. Eu confesso que eu sou bem desorganizado em de algumas coisas assim. E aí eu vejo que eu tenho que fazer mais contato, sim, com a vizinhança. Eu tenho que é, acreditar em algumas instituições que eu não acredito. Aliás, até a página 8 eu não acredito, mas vamos ver né, se a gente consegue fazer alguma coisa agora né, já com uma outra visão. É, e acreditar mais no, no meu projeto. Né? Por mais que eu acredite no projeto, mas a gente vê tanta coisa errada, tantas pessoas ingratas, tantas pessoas que decepcionam a gente, tanta, tanta barreira no caminho, né? que a gente não, não quer acreditar que elas existem, mas elas, mas elas existem. E eu estou, assim, me sentindo um pouco mais potente, mais forte, para destruir essas pedras, né? Para participar e esses obstáculos. E é isso. Eu acho que o Teto Verde Favela ganhou muito. Não sou eu ensinando, assim, mas o Teto Verde Favela, a ideia do Teto Verde Favela ganhou bastante com esse curso. E é mais um capítulo da história do Teto Verde Favela, né? Mais. E estamos aí para jogo, para a gente conhecer mais. É bacana fazer tantos contatos interessantes. E tamo aí, então vamos, bola pra frente. O curso foi muito importante, a primeira coisa para entender o que, que era socioambiental. Eu nunca parei para pensar na questão socioambiental, né? na palavra. Eu, nunca, eu como educadora, nunca me associei. Né? Então, o curso trouxe essa visão para mim, foi muito importante. Aprendi muito também a questão da valorização do trabalho, do nosso trabalho, que a gente tem que ter também, porque eu achava que era porque eu era legalzinha, boazinha, mas na verdade não é, a gente tem um propósito, a gente tem uma, uma missão ali para aquele lugar, a gente quer que outras pessoas também alcancem objetivos que você alcançou e a gente sabe que é através do trabalho e desse, dessa divisão de tarefas que a gente consegue, né? Então eu consegui também muito isso, me desprender de algumas coisas e passar as responsabilidades para as pessoas. E o sabe que eu falo muito com ele como é difícil, mas a gente está crescendo como projeto, a gente já está tentando legalizar como projeto mesmo, tendo o registro mesmo. Então, assim, foi muito gratificante. Algumas coisas eu tive que desconstruir, Alguma coisa, algumas coisas eu tive que consolidar, né? Esse aqui já está no caminho certo. Aprendi também assim na questão do coletivo, nos encontros. Na questão também de, de trabalhar. Você fala muito de trabalhar com, mas é trabalhar com o que quer. Né? Essa é outra questão também que eu aprendi. Quando a gente está junto com o coletivo, pode ser cinco pessoas. Pode ser quatro pessoas, mas tem que ser leais aquele projeto também. Aquela visão, aquela missão da instituição. E aí, nessa caminhada, alguns vão ficando pelo mesmo caminho. porque não entende a questão de ser leal aquela, aquela visão. E isso aqui também foi uma questão que colocou muito assim base pra minha vida e a instituição também. Quando você tem uma semente plantada em cada lugar, aquilo fica. Você pode ir embora, mas aquilo vai ficar. E como a Yara falou, nós não somos, né, uma, é, é para sempre, então tem que deixar um, um legado para sempre, para alguém. Então, através do, do mapa, né, que já teve outras pessoas que já fizeram mapas junto com a comunidade, um mapa de memória, que foi feito com, com as crianças do local, é, que identificaram as suas próprias casas. É uma comunidade pequena, fácil, de fácil acesso, não tem ligação com o tráfico nem né, com a milícia, mas é uma comunidade muito acolhedora e o Vale, enquanto estiver no Vale, for vivo, você lá estará de portas abertas para receber vocês a, a, a hora que for, né? E aí eu fiz um mapinha também é, esboçado aqui com a minha... Esboçado <risos> com a minha autabilidade. Assim, enquanto estava no, no debate, alguns grupos fazendo, falando, eu consegui é, fazer o um mapa, e... porque tem muito na, na, na memória, né? a, a, a comunidade toda. E a ideia é realmente ampliar isso e deixar a comunidade para que outras pessoas, tanto visitantes como moradores, podem, possam conhecer esse, é, a própria comunidade. É um muito sentimento bom. que eu sempre que eu tive e tenho até agora. É de Quando eu estava aqui, eu tinha muita saudade uma coisa boa, assim, um sentimento bom, realmente são meus iguais, temos assim as mesmas, como é que eu posso dizer, eu as mesmas metas, as mesmas necessidades, é, dificuldades também. Nós rolamos aqui, olha, olha, olha, tem um detalhe aqui, eu não vou mentir, a minha sobrinha é muito boa de desenho, vou também. então nós fizemos aqui, assim, botamos só os equipamentos mais importante, né? Eu botei lá o local. Carro aqui é Pavão Pavãozinho. Aqui tem a associação de moradores. Eu moro por aqui. Tem a, a clínica da família. Tem a uma pousada que a gente tem pousada é muito boa no Cantagalo. Também bem famosinha, Entendeu? Tá? Aqui é Pavão Pavãozinho. Já entrando o Cantagalo. Aqui os acessos tá. E o que eu botei aqui? Tem tá? a mão, aqui. Aqui eu já praticamente dou acesso do Cantaral. Tem a creche, a Tia Elza, que é uma creche municipal. Tá? É essa avenida Estrela aqui, Pavão, Pavãozinho, é uma avenida bem famosa, chamada Segundinhos. Tem vários bares lá, entendeu? Assim, o pessoal amanhece lá. E aqui a Rosane vai falar, é o CIEP João Goulart, que é que eu já vou convidar a Rosana para ela prosseguir a fala dela. Gente, muito obrigada. Eu acho que é importante que a gente se reconheça que se tivermos a oportunidade é, de conhecermos as nossas comunidades, os nossos projetos, eu acho que a gente deve pensar um pouco nisso também. É, a Mônica foi uma liderança que eu conheci coordenando mulheres é, lá no Pavão Pavãozinho, apesar da gente morar, compartilhar no o no espaço da comunidade. A gente não se conhecia, a gente se conheceu, ela tá, estava coordenando e eu era uma das mulheres da paz. É, aqui no curso a gente se aproximou. Esse mapa aqui, eu fiz um mapa é, diferente. É, no sentido de. Eu, eu foquei muito no Cantagalo, é a minha raiz. É, eu conheço demais as coisas, as coisas lá e fiquei muito feliz ontem, quando a gente estava conversando. E ela disse que ela tinha feito os dois. E aí. Tá aqui ó. Cantagalo, Pavão, Pavãozinho para algo que foi muito importante para mim. Eu voltei no passado, eu fui lá no interior do Maranhão, onde eu nasci, na roça. Depois eu fui lá para o Bom Jesus Covardinho, que é uma, uma invasão, né, favela marcada pela violência, foi onde eu, eu vivi toda a minha adolescência. Mas eu vim valorizar, eu vim identificar aquilo, minha identidade. Então, assim, fazendo com o vocês, acertaram. Comigo, vocês aceitaram. Eu voltei. Eu, me eu, eu, eu sempre me vejo como uma mulher presa, mas uma mulher preta periférica? Não. Aqui, através das trocas, eu, eu me reconheci, me reconectei com a minha identidade, com a minha história, com o meu território. Porque se eu não, eu não me identifico como uma mulher favelada, como é que eu vou pra favela, pra periferia, levantar uma bandeira se eu não sei o que eu tô fazendo? Não adianta nada se eu não sei o que eu tô fazendo. Eu vou até atrapalhar a comunidade, vou atrapalhar a luta delas por políticas públicas, né? E eu me dediquei, eu nunca já falar da palavra herveiro, Marcelo falou herveiro, e eu falei assim, eu sou filha de uma herveira, eu sou filha de um lavrador, e eu, com as hortas, do meu pai, ele tinha, o bar, ele tinha horta, ele tinha, ele tinha roça, e eu, isso não era importante, eu não ligava, eu não conhecia, e, eu, e foi, tudo isso foi resgatado aqui, neste espaço. É, e a gente vê que o que a gente fazia por instinto, né, é, até vocês pegaram no dia, a gente faz, fazia por instinto, eu como uma associação de moradores fazia muita coisa por instinto sem saber o que estava fazendo, e estava fazendo muita coisa do conteúdo de educação socioambiental, né? e só que o instinto junto com o saber, com o conhecimento, ele se torna muito melhor. E, e a gente tá hoje em dia aí com uma, com uma bagagem, tanto eu quanto o Ailton, e a gente de vez em quando conversa, caramba, e aquela situação tal tá, do curso, e é isso que a gente fazia, a gente pode fazer para melhorar, então, é uma coisa que agregou muito em nossas vidas e tem de certeza aqui na vida das nossas comunidades. Quero agradecer a toda a equipe com Cátia, né? A gente passou momentos aqui maravilhosos, né? Eu sou uma pessoa, muito terra, né? Mas eu sou muito. Eu sou de Oxum, então Oxum chora demais, né? Como todo mundo diz, mas é muito mãe, né? Muito pega, muito no colo. Então, dizer para vocês que a gente veio aqui para trocar conhecimento e estamos saindo daqui como terceiro conhecimento. Ninguém aqui veio para estudar, a gente veio aqui para trocar conhecimento. Então, a gente está deixando aqui um pouco da luta de 55 anos de Cidade Deus e levando para a Cidade Deus um pouco da luta de cada um de vocês. Conheço alguns territórios de colocar o pelar, um deles é o Cantagalo, tenho um carinho muito grande pelo Cantagalo, porque já fiz alguns trabalhos lá. Tenho uma prima que mora lá, então a gente acaba se colocando um pouco em todos os lugares. Como o Willian falou, nós não somos das, da favela. Nós somos do Rio de Janeiro, somos do Brasil, somos do mundo. E a gente vai estar um pouco em todos os lugares onde a gente está. Eu espero que quando vocês estejam no lugar de vocês, se lembrem sempre isso. Pedir licença né, aonde a gente entra. Então, quando eu entrei nesse espaço aqui, eu pedi licença para estar aqui. Né, porque eu acho que a gente um pouco que não pode fechar a porta da onde a gente sai nem da onde a gente entra. Sempre deixar as portas abertas, porque a gente nunca sabe quando é que a gente vai precisar voltar. Esse jogo é do salveiro minha gente, cai a noite raio dia. Esse jogado é do salveiro minha gente, cai a noite raio dia.